Boa noite galerinha São 9h46 A gente acabando de sair da aula Da pós Acabou de abastecer aqui Como vocês podem ver Foi ao tanque Cheinho, cheinho Vamos voltar pra casa Vamos pegar aqui a Vamos ver, vamos pela pá, pá, pá Barros Reis, pronto, barros Reis Há muitos anos aqui era um retorno Fecharam isso aqui e aí melhorou um pouquinho o trânsito Isso aí era embolação Não era menino Quando isso funcionava Ai Então Como vamos? Bem, muito bem Podemos até de pegar a Bonocô, né? A gente tá com. Não, a gente não tá com tempo, são 9h47, Pelo amor de Deus, vai, quer tá ser fácil, vai pra casa É o que eu vou fazer Olá jovem, vai me fechar jovem? Faz isso não jovem por cima acabou de abastecer ela pediu reserva pronto ela pedindo reserva eu corro logo pro posto porque pela moto sem injeção eletrônica então ela não pode ter coisa seca Pode queimar a bomba E aí, pai? É problema, é merda E é caro <risos> Francamente, não tô a fim de Comprar uma bomba nova Ah, todo mundo passou Quem sou eu para ficar, né? o trip? Deixa eu mudar essa paradinha aqui. Deixa eu dar uma zerada. Pronto. Beleza. Hum, tem um radar aqui, tem um radar aqui, tem um radar aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, bonito. Tava esquecido de você. Não, tem outro não, só tem um aqui. Estão abrindo uma nova via aqui à direita. Lá por trás. Isso é um negocinho legal. Bom, eu não vou ficar parando em sinaleira, só nas que forem realmente necessárias. Se atente, nego! Estamos novamente no nosso caminho default padrão. Tá, tá, tá, tá. Bom, hoje acabou mais uma semana da pós. Agora só daqui a 15 dias é a quarta matéria, 4 de 18. Tá, tá puxado, tá puxado, porque porra, eu tenho uma pós, eu estou estudando em paralelo pro o é, tem também a parte de segurança, desenvolvendo lá para o trabalho, tem também as partes do trabalho que me cabe, da administração da rede diária, tem também Opa, opa, opa, opa, opa. Deixa eu botar esse cara aqui, porque eu não tô confiando. O rapaz aqui. É ali, ó. O um, cara já é gostoso. Aí, cheira. Cheira que sobe. Sim, nas in, não, não entrega. É tarefa, gente. Deve tarefa, tarefa. Ah, sim. Pô, a gente tá em época de... de para fechar o plano de aquisição e aí alguns itens não foram comprados no ano passado tem que fazer orçamento dessas porra e aí tem que só tem que cortar suíte para rede metropolitana com suporte a protocolo MPLS, suíte com PoE 24 portas de gigabit, gaveta TFT, suíte KVM Porra, velho. É uma chatice. Eu, eu não gosto de fazer isso, porque eu sou. Eu sou da parte técnica. Eu sou. Eu gosto de meter muito problema e resolver. As partes de fazer cotação não é ruim. Não tem, não tem complicação, mas eu não gosto de fazer porque tem que ficar no telefone, ligando para vendedor. Aí quando vê que você trabalha no estado, te dá um preço. Extrapolante. E demora pra fazer uma entrega de, de, de, de uma, de uma cotação, porra velho, é uma chatice, e seu coordenador ficar no seu pé, me cobrando, só que você não pode fazer mais nada, né, você já entrou em contato, você já, já cobrou o cara, e o cara ele disse, ó, oh, tal dia ele entrego entrego, o cara deu o prazo dele, e aí, o que, que eu vou fazer? Eu posso acompanhar a entrega dele, posso ligar uma vez por dia, mas preferencialmente não porque ele já falou que vai entregar X dia, então por que eu vou ligar antes da entrega? Se o cara tivesse na minha equipe e essa entrega fosse uma solicitação minha, eu poderia apertar um pouco mais, mas eu não posso ele não é da minha equipe. Eu estou como eu estou como cliente. Então, se ele já deu prazo dele para execução do serviço, para entrega, a entrega do produto, então tem que aguardar. Isso é gerenciamento. Bom. Bom. Mas tem muito carro aqui para esse horário Rolou alguma viagem 10 horas não tem esse trânsito todo aqui não Vamos levantar aqui pra ver não é. Nada, não peguei nada Isso não foi só sinalera, não, viu e aí, perceberam que agora nossos vídeos estão em Full HD? Opa! E também a 60 frames por segundo. Eu falei que isso ia gerar uns arquivos grandes da porra, oxi! Deu outra! Antes um vídeo de 16 minutos dava 800 megas. 800 MB mega agora, pai, é 7 minutos. Ou seja, o piloto agora só um trabalho, né? Ah, eu vou passar. Ah, você abriu, obrigado. Tô com File Size lá, miseravão, grande pra caramba. Em casa eu nem arrisco fazer o piloto né? Meu link em casa, coitado, 2 megas. Mas me atende, né? 2 megas uma pessoa sozinha. Tá lindo. Já passei da fase de ficar, de, de, de ficar fazendo download. É porque é de menino, achando desde o mundo, achando agora só o que é necessário e vamos rindo. vermelho, então daqui mesmo a gente já reduz quem sabe que chega lá tá verde né é... ouxa deixa eu ver, pegou ele pegou noite então vamos embora <risos> A moto tá puxando pro lado de carro. largo ela, vai. Ela vai feio. Acho que é aro empenado. Opa! Só que ontem tinha uma viatura ali, hoje já tem duas. Estou sentindo uma treta! Falando treta ali! que erra! Yeah. A, a bicicleta? O bilhete? Lá vamos nós! Tch, tch, tch, tch, tch. Passou! Queridos, então o nosso vídeo é esse aí, curtinho, mas... Opa, e aí? Deixa eu jogar no meio, sei lá. Será que essa porra tá ligada? Só pra resenhar um pouquinho na volta. A garrafa daqui a subida? Ah, não, não, tá não, tá não. Então vamos lá. Boa noite pra vocês. Quem gostou desse simples vídeo de vídeo, dá um joinha está conhecendo agora o canal quiser assinar, fique à vontade. Vocês são livres. Um abraço para vocês e até o próximo. Até mais.